Uh, e a décima o jogo de palavras que, na maioria das suas vezes, são trocadilhos. Quando você pega uma palavra e complementa, mistura, ou você reinventa ela através da licença poética para fazer um outro sentido. Você, é quase como pegar a palavra que nem se fosse massinha, isso também é uma figura de linguagem. É... Então aqui no, dentro dos jogos de palavras, eu coloquei rimar palavras iguais, com sentidos diferentes, então quando você usa duas rimas iguais, mas o sentido é diferente, uh, ou até oposto o sentido, bem como fazer trocadilhos, jogos de palavras frequentes utilizados nas batalhas de rimas. O MC Jafari ele faz muito isso e, e no link dele tem uma coletânea com ele fazendo várias desses trocadilhos aí que ele faz muito bem de brincadeira. Aqui é sim, sabe por quê, porque meu verso sem fronteira? Aí, Você fala de fuleco, pena que o seu freestyle é fuleiro. Aí, agora eu falo calma. Você falou bagulho até de alma. Só que aí, agora eu vim aqui para te zoar. Alma você não tem. A parte de agora eu vou arrancar. Sacou? Gostou da dica? Se você curtiu, tem um conteúdo completo de 40 minutos. Tá no link do vídeo. E é isso aí. Valeu. Tá vendo? Fácil.